Só so, David, como é que é? Vamos dar aqui um apeteito à malta. É. Temos. É, não temos. Não, não temos. Não temos motor. Não. Porquê? Está ali. Está ali, está ali, olha, está ali isto Isto é o motor do, do Punto .gt, não é? Essa é, sim. Então quer dizer, eu venho aqui ver como é que está o estado do carro e é isto, não me apresentas. Epá! O dia está pior! Não, mas está, está com bom aspecto. Rosa, está com bom aspecto, não está? Está, está. Hã? Muito bom até! Tá, assim é que ele está bom, sem <risos> trabalhar. Não, não, não mas uh, já tinha a cabeça fora, entretanto houve esta novidade para, para fazer o um motor na, na Veicoma uh, Voltei a, a apontar tudo para não faltar parafusos nem tampas aos homens. Pá, mas o motor está fixe. Uh, um dia tá a, a pressão dos cilindros. Estava tá uh, jóia? Tá pois é, malta, vocês não sabiam ainda, uh, este é o anúncio que o motor vai ser feito Há ah, ah, patrão, estou a ah, patrão. Temos novidades, a VECOMAR quis abraçar aqui o, o projeto. Vim aqui falar com, com o amigo Rosa. Amigo, o Ucumig Rosa tinha dito logo, pá, se meteres por estes caminhos apertados. É bom, é, é, há sempre trabalho, isso é um trabalho demorado, como é. eu falei. Pá, e mais do que ninguém, eles estou... têm ferramentas para fazer. Sim, esse então falámos lá com, com o varanda, o homem da VECOMAR, e a gente, a gente aqui já tinha a cabeça a falar, pronto? Para tocar a junta, para tocar as cenas, mas íamos manter o bloco e a cabeça stop íamos. Iamos, íamos, começa a ver o nervo. E depois começa a haver o nervo, começou-se começou começou a falar com os homens da Vecomar e pronto, e vamos fazer umas coisas que vocês ainda não vão saber já, agora deixem-nos enrolar de os episódios. Mas para o motor ir daqui para lá é sinal que vai vir da mina. É tipo uma gaira, se a da vida da mina. Olha, eu trouxe-vos aqui umas, umas coisas. Para a gente depois aplicar, olha, eu trouxe uma caixa de origem, para retar, para retar, a ver como tu até sabes, para a gente depois, pá, para não estragar aqui a minha, yeah. então depois faz a tua magiazinha, tá fazes a pá, a chamada pá do Punto GT. Yeah. Pá do pá, trouxe um alderãozinho, como eu não tenho alderão, para parecer um Punto GT convém um alvarozito é pá, agora. Daqui, se calhar, algumas coisas eu levo já para a Vecomor, não é? Eu, eu ia trazer tudo para aqui? Não. Isto aqui agora não vai fazer falta. Vai fazer falta lá eles, é É eles, eles, não é? Então pronto, a gente se calhar daqui já separa coisas para eu levar. Tipo, as correias, o apoio fica cá. Distribuição, esta parte aqui do, do jogo de do que descarbonização também vais de levar. Aqui, as correias, já. Yeah. Há de faltar os se está, se tudo, está tudo para aqui. Isto é as relas. As relas também podes levar. Okay. Bem, a gente já dá aí uma dela a ver se para o material. Que é. Sim, porque agora temos que fazer a proeza de meter aquele motor aqui na mala do Ibiza, <risos> sem, estragar, Ibiza sem estragar o carro à minha mulher. É sem stress. É sem stress. Então vamos lá ver. Agora, agora tenho que arranjar a maneira de segurar a câmara, não né? é, é, é? Que é para ajudar. Não consegues meter ali no, no vidro. No vidro. Consigo, consigo. Olha aqui já um suporte a mulher. Para a gente pôr aqui. E agora, isto é isso aqui? Pôr ao um alto. Yeah. <risos> Bem, eu <nem> me... <risos> não este. <mostre. risos> não, mostra. <risos> não mostra. É não <tudo> metas no YouTube. Isto <risos> pode ir para, para o YouTube. Olhas aqui as afrozes. Bem, não há mais, mais cartões, não. Então vamos pôr aqui, ao alto. que yeah. Queres que eu para onde Agora. É um isto, isto, isto é como fazer um motor de um ponto de andar. mete se uma mala de um e, e andas. Vai ser um ponto de andar. Olha que se calhar eu fiz o projeto. Sim, sim, sim. Vamos já tirar já daqui. Já temos aqui um Ibiza bimotor, não é biturbo, o homem tirou o turbo, é só um turbo. Agora, devido vamos arranjar coisinhas para o ficar aqui à maneira, senão... Olha lá, ias tu aí na massa -se a segurar. Olha. Olha. Já, já não tem assim os piores. Tu é que era. ias aí a segurar, tu é que ias aí, aí vai. E já está, já está to todo, olha, todo lá dentro. No... Da, da querida, lembro tenho visto isto muitas vezes. <risos> Nunca ouvi falar. Nunca esgalhaste-me <risos> chegar a ver isto. <risos> bem, já temos aqui o um motor do GT. Agora, o próximo vídeo, não, não vou. não sei quando é que será. Portanto, não começam já com essas dicas. Ah, e estás com outra roupa. E, vai ser outro, outro dia. Agora, eu não sei quantos dias é que isto vai aqui <risos> um. Não, não, dias, dias. Que eu não sei quando é que consigo levar o motor. Mas pronto, para vocês vai ser um ou dois segundos que para a próxima fase é a deixar o motor lá no varanda, na VECOMER e vamos fazer... Vocês logo vão ver o que é que vamos fazer. Miga Rosa, o que eu tenho que levar é só aquilo que está ali? Tem. Distribuição, relas... É. Pá, se for, alguma coisa, mas, gente, aquilo. Pronto. O que eles vão fazer, há isso. Então vai. Fique por aí que agora vamos, não sei quando, mas vamos à VECOMER deixar o motor. Ui. Eu não disse que era rápido. Bem, outro dia, muitos dias depois, muitos dias depois, o motor anda ali ao trambolhão. vocês nem sabem, as voltas em que o motor já deu ali. Estou com outra blusa, outro dia e tal. Para vocês são é uns segundos, para mim foi vários dias. É magia do YouTube, my friends. É magia do YouTube. Pois é, malta. Agora finalmente tenho um motor de é um fiável. Oh, não falha, não faz mal, não, não soluça, não faz mal nenhum. Impecável. Vai ali na mala não dá problemas nenhum, já é um ponto GT, um motor de um ponto GT, super fiável! Oh, sempre a fundo, zero problemas! <risos> Bem, fora brincadeiras, estou a ir hoje, está a ser o um dia que eu vou à VEICOMER, tenho comigo o Ricardo Varanda, para deixar lá o motor para fazer umas coisinhas, mas que é que eu vou lá? Eu inicialmente falei com o Ricardo da VEICOMER e sugeri-lhe que tal a gente fazer o mesmo na cabeça deste GT que fizemos no outro GT. Como vocês sabem, se vocês seguiram, foram eles que trabalharam a cabeça do meu antigo GT. O trabalho ficou um espetáculo, eu, aliás, já pus o trabalho novamente na minha página e a malta ficou maluca, a recuperação da cabeça foi uma coisa do outro mundo mesmo, jóia. E eu perguntei a eles se não fazíamos o mesmo neste GT, a qual o Varanda me disse não, não fazemos, eu recuso-me a fazer a mesma coisa duas vezes para o mesmo youtuber, para o mesmo carro, igual, um carro igual, não faço, não faço, se quiseres fazemos uma coisa a patrão. Eu, oi, conta-me tudo, não me escondas nada. E pronto, não vos vou revelar já o que é que vai acontecer ao motor do Ponto .gt, vamos fazer por episódios. Eu creio ser algo que não foi feito aqui ainda. Vamos trabalhar cabeça, vamos fazer o que temos a fazer, vamos mexer no bloco, fazer o que temos a fazer. Não vou revelar nada ainda, mas vocês agora pronto, vão ficar por aí, eu vou levar o motor, vou deixar o motor hoje, é só mesmo deixar. Depois vamos ter episódios, isto vem a isto também, vamos ter episódios, episódio a episódio, etapa a etapa do que vai ser feito no motor. Se ele for cortar, eu filmamos a cortar, se for para abrir, filmamos a abrir, se for para soldar, filmamos a soldar, vamos ter episódios de todas as etapas que a VEICOMER vai fazer no motor do .gt. Algo me diz que vai haver por aí muita faísca, muita coisa e um conteúdo muito fixe que acho que... É interessante ver um motor a ser montado de raiz, vê-lo sem cavalos, zero cavalos e depois ver o que é que ele faz. Não se preocupem os mais puristas que eu disse que não ia fazer a potência louca. Calma, vamos manter o tema do carro road legal, mas refazer o motor, reparar o motor. Não aqui não tem nada de coisa, não é? Vamos só reconstruir. Depois mais tarde é só pular ali a voltagem e vamos ver os números que ele faz, vai fica por aí, por agora vamos deixar o motor ao baramba. Já está subindo a <risos> Já estou aqui com o amigo de Varanda, como eu tinha dito no vídeo, o amigo de Varanda não alinhou a fazer uma coisa como fizemos no outro, não alinhou, alinhou em fazer uma coisa... Um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor, um bocadinho diferente e, como eu havia dito também, acho que nunca ninguém filmou um processo assim, tão intensivamente, de fase a fase, etapa a etapa. e interessante. Pronto, a gente agora vai, como eu tinha dito, vamos fazer por episódios, um a um, não sei, de 3, 4, 5, 10, não sei, o tempo que for, cada etapa e depois o mestre vai, vai explicar melhor processo a processo, etapa a etapa e vamos documentar o motor do Pontiac GT com 0cv até ter, vamos ver não vamos revelar o que é que vamos montar mas o amigo Varanda deixou-me dar aqui um pequeno spoiler só um, só um pequeno spoiler, que é válvulazinhas férrea com fé? com fé? e fala-me desta marca, Italian RP Tu percebes mais que eu desta marca, aliás, sei é que me aconselhaste, fala-me desta um bocadinho, Léo. A Itália NRP é uma marca que nós representamos em Portugal, é uma marca já com alguns anos no mercado, mas que não está ainda completamente implementada, portanto, okay. é, não, não está muito abrangente, é uma marca tem a capacidade de produzir uh, facilmente coisas costas, ou seja, uh, medidas diferentes, coisas diferentes. Fugir ao meu padrão. Exatamente, ao padrão. Boa, boa, boa. Uh, para, para quem quer coisas especiais, é uma boa marca para se trabalhar okay. e depois garante muito a qualidade. Portanto, tem muita maquinaria. Uh, top. topo. É tudo é top. top. Exatamente. Uh, visitem a página deles e vão perceber isso. Eu isto. vou deixar na descrição. Na P, para a isso, é. é uma marca muito boa para se trabalhar porque tem muita qualidade okay. e além disso é fácil de comunicar com eles é isso, e bom. conseguir uh, coisas diferentes, quem tem projetos um pouco diferentes okay. dentro da competição, delas uh, sem que não encontram no mercado e tal NRP é uma excelente opção. Boa, então deixamos aqui um spoilerzinho que a Itália NRP alinhou no projeto Punico.gt. Exatamente. Pronto, agora o que é que eles alinharam? Quando chegarmos a essa etapa a gente vai, vai ver por agora, o motor fica aqui, as pecinhas também, e agora o próximo episódio, qual é o que é que queres filmar primeiro, de arranca? Vamos, vamos desarmar o motor. Desarmar? Vamos, a primeira fase, desarmar o motor, uh, verificar o estado em que ele está, okay. o que é que é possível fazer com ele e se é, o que é que é necessário substituir. As medidas, as medidas. Sendo que será tudo substituído a nível de material de desgaste, okay. uh, portanto, já traz aqui algum. Sim, sim, sim. Uh, pois, o vamos. material de desgaste terá, obrigatoriamente, ser tudo substituído, portanto, isso faz parte de qualquer recondicionamento que nós fazemos uhum. no motor. O resto, como tu estás a dizer, vamos ver, vamos ver vamos ver, regular, vamos ver o bem. estado do motor, uh, ver o que é que ele nos permite fazer, ok? Isso uh, há de permitir muita coisa <risos> e já vamos conseguir fazer Então aqui. olha, vocês vão ficar por aí, vou deixar na descrição o link da Vecoma, o link destes dois uh, iniciais patrocinadores, lá podemos dizer, dizer assim. E sigam, sigam, que a gente agora, estas etapas mais técnicas, mais ao pormenor, vai ser um Vamos conteúdo escrever, de giro. É? Vamos documentar tudo e vai ser giro ver o GT um mal amado, um mal amado, a ganhar cavalos e a ficar um ícone, um ícone um... É mesmo, é, mesmo. é o sussurro do Dormier, é, pá. <risos> tem, uma, tem uma reputação a defender. Vai, varanda, obrigadão. Obrigado. Agora fique aí, vai vir mais. <risos>